É a nossa convidada Susana Coroado, da Organização Transparência e Integridade. Muito boa tarde. Em direto via Skype, Susana Coroado, muito boa tarde. pedia lhe uma leitura a este diagnóstico, a este relatório apresentado, que de alguma forma põe em causa a credibilidade que o Crédito Suisse alegava relativamente aos clientes que depositavam dinheiro nas contas do banco? Mas, boa tarde. Uh, este é mais um caso dos vários que têm surgido nos últimos anos uh, relativamente a estas, a estas fugas de, de informação. O que também vem mostrar que uh, este é um caso que não é isolado, ou seja, já não é só um ponto ou outro, uma falha de um banco ou de um país, é uma questão sistémica, porque uh, acontece com demasiada sequência. Relativamente aos, uh, aos portugueses que têm conta, bom, é perfeitamente normal e haverá vários motivos para vários portugueses ou qualquer outra uh, pessoa de outra nacionalidade uh, ter contas na Suíça ou em qualquer, outro, uh, qualquer outra jurisdição. A questão específica é que, os brand, é que os bancos são obrigados a fazer um controle uh, dos seus clientes, Uh, têm que uh, averiguar se uh, as pessoas são de risco, ou seja, qual é o perfil uh, delas, onde é que eventualmente virão os fundos. Têm que uh, avisar as autoridades, uh, no caso de uh, transferências que sejam suspeitas, e têm sobretudo, que é um aspecto que os bancos costumam esquecer com frequência, é que têm também a obrigação... De não estabelecer uma relação de negócio, portanto, recusar aceitar determinados clientes. Isto e pode é que que querer vemos. dizer, Susana Coroado, é que a partir de um certo nível de poder financeiro, esse tipo de controlo deixa de existir? Uh, parece que sim. E parece também outra coisa com este um, escândalo, é que nos últimos anos, uh, sobretudo a Suíça, tem, uh, de facto... Uh, à situação de várias formas. Ou seja, desde o 11 de setembro que a, os Estados Unidos e, e também a, a União Europeia têm forçado a Suíça a, por exemplo, a partilhar informação, a reforçar determinados a, clientes, informar sobre a evasão fiscal, os riscos de evasão fiscal, etc. Só que aquilo que nós vemos com, esta, com este escândalo é que isso não está a acontecer com países a, não fazem parte nem da União Europeia uh, nem do país mais, mais desenvolvido. Portanto, são estas uh, práticas de, de permitir uh, uh, o branqueamento de capitais ou, ou a utilização destes bancos de serviços, sobretudo a sua confidencialidade, para, uh, para esconder uh, dinheiro roubado. Acontece ainda com países menos desenvolvidos em que as elites ou são as próprias uh, a roubar o dinheiro que democracias, ou países em que não têm o poder uh, de obter a suprir Susana a Já não estamos nas melhores condições de áudio para ouvir. Agradeço-lhe, de qualquer forma, a sua participação em direto nesta edição CNN no Meio Dia. Suzana Corbado, da Organização Transparência e Integridade. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.